Parashat Azino neste ano, se lê entre Kipur e Sukkot. Parashat Azino, tem a famosa Shirat Azino. Shirat Azino é um, um cântico que está escrito como cântico natural, por isso se chama Shirá. E, de acordo com a Devina, tem 613 letras esta Parashat Ahzino, Shirat Ahzino. Que representa 613 mitzvot. E na verdade, depois da Shirá, que é também com a advertência de Moshe Rabenu, outra vez, no último dia de vida dele, começa, ele colocou asino a Shamayim, Vearez, ele colocou como testemunhas o céu e a terra, que são eternos, certo? Moshe um dia está, um dia amanhã não está, ele colocou como testemunha Shamayim, Vearez, como já está escrito em Rashi, é realmente muito profunda está para já com advertências, com chamadas de atenção, com repreensão, mas logo depois no capítulo 32 Moisés diz o seguinte: Vai chamar Moisés da Belet com a Devarim Melkol Israel. Moisés conclui de falar: vayomer ouvir a lei, simule o Abem, leia a Devarim, mas não há tudo aquilo que estou a para vocês. Estou indo um pouco rápido. Aí a ser de met benehem, vocês têm que ordenar isso para seus filhos, lishmor la asotet kol libera torazot para vocês cumprirem e guardarem toda esta Torá. Continuamos falando. Que lo dabar reku, miquem. Pois não é uma coisa vazia, à toa. Que o haihem ela é sua vida. Essa tradução entra, mas tem rachamim aqui, Rashi, traz uma explicação. Que lo dabar reku, miquem. Muitas vezes a pessoa diz, eu não entendo essa mitzvah. Não entendo. Para mim não faz sentido. Diz o Rafa Tzachim, nesta prática, sobre este passou. Diz o Rafa Tzachim, você vê muitas vezes pessoas que estão afastadas da Torá, que nem, nem colocam nem tefilim. E ele acha eu não entendo. Que diferença faz se coloca a talita a que diferença se não coloca. Mas... Porque eles dizem, certo? Eles não considera a mitzvah, mas na verdade não é que a cabeça deles cresceu, da cabeça deles diminuiu. Que dizer, não é que o entendimento, ele cresceu disse, bom, eu entendo, analisei, para mim as mitzvahs não entendo. Não, ao contrário. É como alguém que coloca o tefilim e está grande para ele e acaba caindo da cabeça dele. Esta é a situação, e o compara isto com alguém, um alfaiate, que fez por encomenda, um terno para fulano. Então ele fez o terno, mediu certinho, mediu. O cara atarou dois meses para ir buscar. E nesses dois meses ele adoeceu e ficou, perdeu 10 quilos. Quando ele vem experimentar o terno, ele diz, está caindo de mim. Não, diz, não, não está caindo. O terno está certo. O problema é que você emagreceu. Você perdeu, estava doente. Diz o Rafa Yitzchai a mesma coisa. Quando a pessoa não entende as mitzvot, não é o problema da mitzvah. O problema é da gente. É o nosso problema. É o nosso problema. Meus caros amigos, estamos começando o ano. 5.783, segundo Shabbat do ano. Estamos com... Então temos que entender uma coisa. Você faz o que você sabe, faz. O que não sabe, estuda para fazer. E mesmo se você não entende. Ou você acha que é... é um ridículo. Ou você acha que ele... Não, não, não, não, não estou entendendo o sentido da coisa. Você, homem. Você, mulher. O que, que tem se não cobre a cabeça, a macará? O que, que tem se usa a manga um pouco mais curta? O que, que tem? Não entende? Você faz. Se a gente não entende, é o nosso problema. Kilodavarreku mikem. Se você sente isso vazio, é mikem. Assim dizem Jachamim. E esse é o exemplo que trouxe o Havitz Haim. Por isso, cada um de nós tem que, ao máximo, tentar se com as coisas da Torá. Fazer o máximo possível de ser igual. Com o tempo você vai acabar entendendo. O Primeiro faça isto que Moshiach Rabbein está dizendo: Lishmor la Asot, Ensinar nossos filhos também a seguir nesta mesma trilha. Shabbat Shalom.